Uma, uma pessoa que está a meu um lado, que foi um prazer enorme trabalhar, o maior um prazer da minha vida. O facto de ter feito, o facto de ter participado no, no Sul, o facto de ter feito este inspector, o Humberto, foi para mim um privilégio, não? foi um privilégio ter feito este, este projeto. Uh, o facto de ela viajar pelo mundo inteiro, uh, acrescenta -me, não me acrescenta responsabilidade, acrescenta-me prazer só. Para mim, num caso do Humberto, é o prazer de eu atravessar uma história que conta tempos não muito, muito atrás, não é? os tempos da crise, o tempo de um Portugal triste, o tempo de um, de um país nostálgico e isso eu acho que vos passa no, na série, está lá, a música dos José de Combo é extraordinariamente feliz porque sento essa, essa quase essa maldição da saudade e da melancolia, sinto-me... Eu já tinha visto em Berlim, já tinha visto na, na, na, na edição e na montagem do, do Sandro, já tinha visto o, do, os, os dois episódios, mas é sempre um prazer vê-los, porque eles têm sempre lá qualquer coisa que me encanta.